Demais. Ele tá zangado porque eu tô conversando <risos> Tudo bom, né? Pois é, gente, é isso, viu? E aí a gente agradece de coração Quem puder nos ajudar nessa campanha da nossa amiga Raimunda Que tá precisando muito Nesse momento E o nosso grupo é pra isso, pra gente se fortalecer Pra gente ajudar uma a outra é, Nós seremos muito gratos, viu? Quem puder nos ajudar E procure o nosso grupo se você precisar Se você tiver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 e para ajudar as pessoas ainda que não fazem parte desse grupo, né? Muitas mãezinhas, muitas famílias que é incompreendida, se... com medo, com preconceito, né? Com relação ao diagnóstico do seu filho, né? Muitos escondem, muitos é, ainda negando, né? Então assim não não é a forma correta de se agir. Então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 As dificuldades das crianças né, que estão lá inseridas, né? que seja da autismo ou deficiência ou qualquer uma outra deficiência, não é isso, Francisca? Quero isso te agradecer mesmo. demais. Né? Você quer agradecer alguém, Francisca? um beijo aí pra para alguém. Ah? <risos> Manda abraço, beijo aí para alguém para a gente finalizar ah, é a sua sim. participação. Sim, mandar um abraço para todas do grupo UB. Para toda a minha família, para vocês aí, para todos os gente para todo mundo que está conectado na rede social, no Facebook, assistindo a gente, viu? Agradecer toda a audiência. Obrigada mais uma vez pelo convite. E estou aqui, para quando precisar, é, estou por aqui. Viu? Muito obrigada a e todos. É. Essa, essa é a que, que nos mantém assim inspirados, é a Francisca. É, é a nós...